Olá você que é da cidade de Goiânia e região, convido para participar do curso de prestação de contas eleitorais. Venha aprender tudo o que se modificou nessa matéria, venha se capacitar para fazer um belíssimo trabalho nas eleições 2020. Você que é candidato, advogado, contador, representante partidário, junte-se a nós. Vamos estudar todos os detalhes dessa matéria e que 2020 seja coroado de êxito e você possa realmente colher os frutos de um belo trabalho. Na cidade de Goiânia, dia 20 de junho. Espero você!